E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos estudar dilatações e temos um exercício aqui para resolvermos juntos. Desenhe a imagem do triângulo ABC sob uma dilatação cujo o centro é P e o fator de escala é 1 quarto. E claro, aqui nós temos alguns triângulos que nós podemos mover e temos aqui o triângulo ABC A B, C. E o que nós queremos fazer aqui é dilatá-lo. e Isso significa aumentar ou diminuir. E o centro dessa dilatação é esse ponto P aqui. Então, uma boa maneira de pensar nisso é pensar na distância desse ponto P aqui até cada um desses pontos do triângulo que queremos dimensioná-lo em 1 quarto ou seja, queremos 1 um quarto do que era antes. Então, por exemplo, esse ponto aqui, se nós olharmos do segmento de P para A, nós podemos ver que nós estamos passando por quadrados, ou seja, estamos passando por 1, 2, 3 e 4 quadrados se ligarmos esse segmento. E como o fator de escala é de 1 um quarto, ao invés de cruzarmos 4 quadrados na diagonal, Vamos cruzar somente um quadrado. Portanto, eu vou colocar o ponto A bem aqui. E quanto ao ponto C do novo triângulo? Aonde vamos colocar? Não é uma maneira tão fácil de se pensar, mas uma forma de pensar nisso é saber quanto esse ponto tem que ir horizontalmente e depois verticalmente. Horizontalmente, o ponto P deve ir 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 e 8 unidades. Verticalmente, o ponto P deve ir 1, 2, 3 e 4 unidades até chegar ao ponto C. Então, vamos 8 unidades para a esquerda e 4 para cima. Mas lembre-se: nós temos um fator de escala de 1 quarto, o que significa que nós temos que multiplicar tanto a distância andada horizontalmente, quanto a distância andada verticalmente, por 1 quarto. Então, ao invés de irmos 8 unidades para a esquerda, nós vamos apenas 2. E ao invés de subirmos 4 unidades, nós vamos subir somente 1 verticalmente. Esse aqui seria o novo ponto C. E nós devemos fazer a mesma coisa com o ponto B. Quando vamos de P para B, nós vamos andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 unidades para cima e 4 unidades para a esquerda. E se temos um fator de escala de 1 quarto, temos que subir 4 unidades e irmos 1 unidade para a esquerda. E, com isso, acabamos de dilatar o triângulo ABC em torno de um ponto P, com um fator de escala de um quarto. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima pessoal!